Há um falso dilema que ganha muita eh, visibilidade, sobretudo na imprensa, que é aquele entre saúde ou, eco, ou economia. Na verdade, esse é um, é um dilema muito falso, porque um sem o outro não caminha. E, inclusive, existem eh, tanto análises históricas como simulações feitas por cientistas sociais que mostram que em, em crises passadas, de tipo epidêmico ou crise de mercado, as sociedades que preservaram vida se recuperaram mais depressa. A economia dessas sociedades se recuperou mais rapidamente.